Olá meus amigos do programa Ana Catarina Show, hoje com mais uma convidada, uma mulher empresária é, no ramo de imobiliárias e também agora no ramo de consórcios. A Eliane, tudo bom, Eliane? Tudo bem, Catarina, e com você? Tudo jóia. Tudo jóia. É, agradeço você ter, ter tido a disponibilidade de participar do nosso programa. Hum. Eu acho que é, a gente mostrar vários segmentos é, as pessoas, principalmente as mulheres. É, para incentivar mais Verdade. pessoas assim a entrar no nosso ramo, que é o empreendedorismo. Sim, é legal. Porque no final das contas nós somos todos empreendedores. Verdade. E os empreendedores, eles não pensam muito, eles agem muito com a emoção, com o coração. Você concorda comigo? Concordo, né? E uma boa pitada de coragem também, né? Muitas vezes, né? É, porque a gente vê assim, Eliane, se você for pensar, se você ficar com medo, veja assim, pela tua história, é, você foi, foi, foi, é, através de um trabalho que você teve com a sua família, que você entrou na, no ramo de vendas. Isso mesmo, isso mesmo. que Foi teu irmão que te ajudou? Isso, na realidade eu sempre fui da, da área de vendas, né, eu sempre trabalhei no comércio, desde a adolescência até um pouco mais de idade. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar com o meu irmão, né, na parte administrativa, inicialmente na parte administrativa. E aí passou um tempo e ele precisava um vendedor na época, né, e ele comentou comigo, ah, você não tem interesse, de você conversa bastante e tal, né, você atende bem, você não quer partir para a de vendas. Eu falei, ah, então, é uma boa. Aí comecei a trabalhar com ele na parte de vendas, né, e passou um tempo. E aí ele, um dia, assim, ele mesmo veio para mim e falou para mim e falou, é, Eliane, por que que você não pensa de fazer um curso no mercado, do mercado imobiliário de... De corretora de imóveis, né? E ele me deu aquele clique me incentivou bastante na época, né? E até comentou comigo da, da possibilidade de talvez a gente abrir junto um futuramente uma, uma imobiliária e tal. E aí é, passou o tempo, fiz o curso, né? Daí quando eu finalizei, eu lembro que eu cheguei para ele e falei: tá pronto, terminei, já estou pronta, né? Digamos assim. E ele falou: puxa, agora para mim é difícil, né? Tanto porque o trabalho dele é demanda de muita correria no dia a dia, muito trabalho na loja, nas lojas, né, que ele tinha na época duas. E aí também ele gostava muito da, da política, né? Então ele era envolvido com a parte política e ele falou: oh, eu "Não vou ter tempo. Então vai ser errado eu assumir com você algum tipo de compromisso e não não estar junto, né? Presente. Então assim, a hora que você quiser, né, fique à vontade, né, saia aqui da empresa e abre a tua a tua empresa. Então passou um tempo e aí eu vi uma sala que eu gostava bastante, que eu sempre olhava aquela sala na Vila Nova, né? Você falou pra mim uhum. que você meio que sonhava que você ia ter uma empresa dentro dessa sala. Isso mesmo. Sempre quando eu passava lá eu via e eu sempre falava até pro meu marido, falava aqui é o lugar que eu queria ter se fosse abrindo não... Então passou, passou e eu procurei até. O meu marido falou, procura o dono dela, né? Lá da, da, da, da Brandaliz, da Alzira, né? Brandaliz. E eu falei, é, realmente, vou procurar e falar. E daí passou um tempo, vagou a sala, né? E ele me procurou e falou, ó, ele quiser agora, né? Ele falou, tá liberada a sala, mas é já. Eu falei, nossa, saí correndo, fui lá no, no Vitinho e falei, no meu irmão, né? Na Marcos Veículos e falei, é, quero quero agora, né? Quero se demitir e tal. E daí eu lembro que ele falou assim pra mim, não, é um mês preocupante, é uma época preocupante, era um ano político, uhum. 2014. O ano político sempre é trabalho às vendas. Sim, no ano político, eu lembro que ele falou e era um ano de... Olimpíadas ou Copa, não lembro, 2014, Sim, né? tinha esses dois. Isso. E aí eu falei, não, mas se não for agora, não, não vai, vai ser. ser. Aí que foi tudo, né, que aconteceu. Então eu aloquei a sala com eles lá e comecei naquela sala de perto do Miguel, ali, né? Você não pensou o que ia acontecer, você pensou no momento que você estava realizando o teu sonho. Isso. Na realidade, eu, o que eu sabia muito era teoria, né? Prática, na realidade, foi no decorrer dos... Nos meses indo passando, ah, no dia a dia mesmo, foi os atendimentos que foram acontecendo que eu fui aprendendo e como todo o mercado, né? pois como é, agora, funcionava. Agora surgiu uma pergunta, uma curiosidade. Uhum. Como você estava iniciando, não tinha experiência, começou assim sozinha, Sim, você não tra... trabalhou numa imobiliária para depois abrir. Uhum. Como que foi a tua carteira de clientes? Como que você conseguiu? Você se lembra do primeiro cliente que foi lá na imobiliária? Então, lembro de alguns. Alguns, assim, é... amigos até, mais próximos. Até tinha alguns imóveis, às vezes, em alguma imobiliária. Estava algum tempo já. Então, pode colocar em mais de uma também, pode. Eu lembro que é uma amiga minha lá da Vila Nova, a Rosanila da Rainha Confecções, também, minha amiga, né? De anos. Uhum. Ela falou, ah, Eliane, vem na minha casa agora. Então começou assim, começou aos poucos mesmo. Os amigos que acreditaram os amigos, em você. É, os contatos que eu sempre tive, né? Porque eu, eu nasci e criei, me criei na Vila Nova. Então, e a minha vontade era abrir principalmente na Vila Nova. Por esse motivo de estar próximo ali da... da do... Você foi a primeira imobiliária? Na Vila Nova é a única até hoje. A única? Primeira e única ainda na Vila Nova, né? É. E, e daí você conseguiu... Você se lembra assim do primeiro negócio que você conseguiu fechar? Eu lembro que foi um terreno no seminário, é, uma senhorinha me ligou, né, acho que ela recebeu um panfleto meu na época, e eu lembro <risos> que ela ligou e falou, ela, no telefone ela mesma, ela falou, quer vender, comprar, alugar, aqui é o lugar, ela falou, né, eu tinha o um folheto, né, e aí eu falei, aqui mesmo e tal, a gente começou a conversar, e ela colocou um imóvel lá no, no, no seminário, e aí, logo depois já a gente encontrou, eu encontrei um cliente, né, ele mora até hoje lá, um cliente, um dos primeiros clientes meus, e daí começou a fluir, né? Desde então começou a fluir. E coisa. ali você pessoa oh, meu Deus, escolhi a profissão <risos> certa É, o bom, assim, é que a gente é apaixonada pela profissão, é essa questão de você é, realizar sonhos, né? Então, no primeiro momento que a gente pensa, eu sempre foi assim, eu sempre eu penso no cliente, né? Ah, uhum. O desejo que ele tem, a vontade que ele tem. É, primeiro é essa ideia. Não tô pensando na venda em si, mas tô pensando sempre no cliente, né? Então a gente tenta buscar o melhor, melhor situação para ele, né? Então vem procurar a gente... Ele vindo na, na empresa já é uma, né, um orgulho da pessoa vir ali, é uma, uma felicidade. Aí vamos atrás do que ele busca, né? Então essa é a ideia, então, de, de realizar sonhos, conquistas das pessoas. Primeiro imóvel, segundo, então né? Então seria tipo como a gente fala, assim, a missão da imobiliária é você realizar sonhos. Sim. Eu sempre comento, né, que hoje já mudou bastante, né, é, lá já ampliou e tal eu sempre eu comento lá com o pessoal da, da imobiliária da equipe lá essa questão de atender bem o cliente que é o principal né ainda mais a gente mora em cidade pequena é o primordial tentar fazer o mais correto possível para você estar tranquila né todos os clientes felizes tanto o vendedor quanto o comprador né para ficar bom para ambas as partes essa é a, e seria é a, a ideia. credibilidade da empresa isso principalmente eu acho que a credibilidade né, é tudo né você assessorar o cliente da melhor forma às vezes alertar ele de uma situação, sempre, né? Acho que é nossa obrigação, no geral, né? Os corretores de imóveis têm essa, né? essa visão, essa visão de, de acompanhar o cliente da melhor forma. Eliane, eu vendo assim, eu conheço a equipe, algumas pessoas da tua uhum. equipe de trabalho, uhum. e eu acho assim que um diferencial teu em relação às outras imobiliárias é isso. Porque você resolveu mudar um pouco de ramo, uhum. queira ou não queira. Tem ligação, tem ligação, mas você abriu algo novo que depois a gente vai conversar, sim, sim, sim. mas antes de você abrir, você conseguiu montar uma equipe, porque Isso. eu vejo assim, que você conseguiu fazer, inovar, uhum. é, no sentido assim, você tem TikTok, uhum. a imobiliária de vocês, sim. que uhum. mais que vocês trabalham em redes sociais. Então, uh, sempre a gente quis ter esses diferenciais, né, fazer plantão de vendas, eu já fiz algumas vezes, né, Black Friday eu já fiz algumas vezes também no sábado, eu acho que a gente tem que chamar atenção e a, e a também a própria empresa, se possível, né, claro, a gente colocar ela do modo que o cliente se sinta em casa, né, que ele seja bem recebido. É um ambiente gostoso, né? Então, assim, geralmente o pessoal que vai... É, como eu comecei nesse escritório menorzinho, ele também era... Eu tenho saudades dele, né? Lembro, tenho as fotos guardadas, tenho saudades. Aí eu mudei para o outro prédio ali perto do MIG também. Só que no prédio ali, é um pouquinho mais para o sentido centro. Então, assim, eu, eu quis fazer da melhor forma o ambiente para as pessoas chegarem lá e se sentirem bem, né? Porque é para elas. É para o cliente, principalmente. Então, tanto tratar bem o cliente no, na, na negociação, quanto é, o ambiente. Eu acho que é bem importante isso, né? a pessoa sair, ela ter uma experiência com você. Uma experiência porque o sonho, o imóvel, é o bem maior, né? É o bem maior. É o sonho então, de todo brasileiro é, é ter sonho. uma casa própria. É, então a gente mexe com o sonho das pessoas, né? Ah, então um veículo, uma roupa, é uma coisa... Mas, assim, que todo ano você pode mudar e tal, bem mais tranquilo. Mas um imóvel não, às vezes é uma coisa para o resto da vida, um investimento alto também, às vezes, né? Então, é uma. Para o cliente é um momento muito especial. Então, assim, isso que é o legal, né? Uhum. De você realizações ações. Uhum. É, e como a gente tava falando, você montou uma equipe, você uhum. tem grandes profissionais ao lado de você. Uhum. Eu acredito que você seja, para você conseguir tudo isso, uma grande liderança. É porque tem que ter um líder para coordenar a equipe. E você me contou que você há anos, há anos, estava através de uma feira, que você também, além de estar aqui presente, Sim. você sempre quis aprender mais através uhum. de feiras no, uhum. teu, na, no teu setor, você conseguiu um sonho que você fazia anos que estava conseguindo, que era abrir um consórcio que tivesse garantia para pessoas que fossem comprar, uhum. e que fosse uma empresa sólida. Com certeza. E tem uma certa dificuldade, que nem no nosso ramo, a gente tem que ter uma quantidade de habitantes para você conseguir abrir, uhum. e você lutou, uhum. mostrou, ah, mas eu não sou só Mafra, eu sou Mafra, eu sou Planalto Norte, Isso. eu tenho várias uhum. cidades vizinhas, uhum. que até ali você foi, foi, foi, foi, até convencer uhum. a empresa, a né? matriz, né? A matriz abrir aqui em Mafra. Isso mesmo. Bem e assim. você tá, tá, tipo assim, eu, eu me lembro que você comentou, assim, que quando eles disseram, sim, você vai conseguir, você será, será, meu Deus, <risos> você chegou a oferecer para outra pessoa. Isso, né, foi um susto. Na realidade, e, numa feira do mercado imobiliário, né? como você disse, a gente gosta de sempre estar tá buscando, até porque a gente tem que se aprimorar, né, todo mundo que, que trabalha e a é mal que faz. Eu acho principalmente, você tem que sair na segunda-feira feliz, né porque você não trabalha, aí você tá, né, você tá vivendo feliz no teu trabalho. É, aí eu fui numa feira que teve lá em Itajaí, porque naqueles dias meu marido tinha um exame no Marieta, lá em Itajaí, um hospital que tem lá. E, por coincidência, eu tinha um e-mail, né, que teria uma feira do mercado imobiliário lá, na Marejada. E eu pensei, vou conhecer, claro que ainda é diferente de Mafra, na época também, né. Mas Mafra tá crescendo muito agora, graças a Deus, cada dia mais. Mas na época era muito empreendimentos, empreendimentos, né, litorâneo que o pessoal sabe que é empreendimentos maiores. Aí, e lá, né, passeando de stand em stand, eu acabei vendo o stand da, da Demilar na época, né. E a, hoje se tornou a DMICOM, né? a empresa hoje é a O ela se torna, fez uma fusão, então hoje ela se tornou a Demicon nacionalmente, a partir de agora é somente a Demicon. E aí eu conheci lá, e conheci na época o Carlos, um dos meus sócios hoje, né? e, ele, e ele me passou e falou, Mafra, não tem? Eu falei, não, vamos subir para lá então, vamos começar um trabalho, já que tinha ligação com o ramo imobiliário, né? com certeza para mim seria um plus a mais ter dentro da, da imobiliária. Então, desse tempo para cá, 2016, até esse ano, agora 2021, foi sempre na imobiliária que eu sempre fiz a parceria, né, fiz a minha empresa, a segunda empresa, né? no caso, antes eu era pessoa física na imobiliária, era Eliane Vítor de Castro, né, e aí eu abri o CNPJ tal, pra ter o direito, né, de ser uma autorizada. E passou tempo, e ano passado já eu vendo essa possibilidade de a gente abrir loja Mafra, que estávamos em busca da loja Mafra, mandando toda a condição que necessitava para abrir a unidade, aí eu achei necessário mudar a minha imobiliária nesse momento para residência e negócios imobiliários. Por quê? Até porque para as pessoas é, ter a equipe, deixei a equipe, como você falou, montada lá. Hoje temos duas corretoras né, que atuam na parte de vendas e locação, o meu filho também me ajuda no administrativo e a, e, a, e a secretária também que acompanha as meninas lá e a equipe toda. Então eu consegui deixar montada, hoje eu tô, tô bem tranquila, claro que eu sempre tô é, a par de todas as uhum. situações, então o dia todo a gente tá em conversa também, né, mas como eu vi a necessidade de, de passar, né, de poder uhum. montar uma equipe e aí esse ano a gente abriu a Unidade Mafra da demicon aqui, da Ramos ali, porque a gente já estava já já tava fazendo um trabalho a longo prazo, né? Vários clientes já estavam, alguns contemplados, já com seu imóvel, muitos fazendo investimentos também. Então, agora em maio a gente abriu a loja física e faz um mês e pouquinho que a gente inaugurou oficialmente né, o Brasil. Então, agora eu estou nas duas empresas, né? Na realidade, eu amo as duas. E quando uhum. foi a, a, até o Carlos, meu sócio, quando ele comentou... Eliane, vamos abrir a unidade de Mafra, me deu realmente aquele, aquele receio, né? Puxa, como que eu vou fazer, né? Porque a imobiliária demanda de tempo, com certeza, né? Aluguel, tem muito trabalho, é, então demanda de tempo. E eu pensei, e como eles não são daqui, né? Hoje a gente tem é três sócios, eles são de Itajaí, é, o Júnior, é, o Carlos, né? E eles têm loja em outras cidades também, o Carlos tem Lages, tem Curitibanos tem Itajaí então acaba que ele vem para Mafra a cada 15 dias então a minha gestão ma seria maior minha né no dia a dia ali hoje a gente tem uma equipe ali na DMCOM também com sete autorizados né que são autorizados para venda e é a nossa administrativo e eu que fico na loja boa parte do dia né e você tá feliz com o empreendimento estou feliz na verdade estou feliz porque é o ramo que a gente gosta de fazer que é o ramo imobiliário <risos> tanto porque é um ramo é, que que não cresce muito, né, na realidade, porque todo mundo sonha com com imóvel e também por esse motivo principal dessa troca, né, com o cliente, né, que ele vem em busca da do, do imóvel, do sonho dele. Então a gente tenta assessorar da melhor forma, né, para ele atingir o objetivo dele. Essa, é, essa é a ideia, né? E Elaine, tem alguma coisa assim para finalizar a nossa entrevista, que ela tem um tempo aqui. Sim. Né? Uhum. É, tem alguma coisa assim que eu vejo assim que você é muito, tipo, pá, vou fazer. E teve alguma coisa assim, agora é uma pergunta mais pessoal. Uhum. É, teve alguma coisa que você pensou assim, pá, eu devia de ter feito e não fiz? Ai, deixa eu pensar. Então, na realidade o meu maior receio é que hoje está sendo quebrado, até por sinal, é essa questão de, de vídeo, né? Eu gosto muito de, de foto, sempre você um dos hobbies meus é foto... Das pessoas, no geral, das pessoas, né? Mas de mim, eu, eu tenho uma parte florada, tenho um pouco de, de receio né? disso. Então, antes eu devia ter feito talvez até mais, né? Até a Fernanda, uma das corretoras que entrou no escritório, ela começou a fazer mais vídeos dos imóveis, falei, vai lá, Fer, eu incentivava ela, né? Uhum. Porque eu tinha receio de aparecer um pouco nas câmeras, eu não sei. Então agora eu tô tomando essa... essa é tinta. uma coisa que você viu que você podia ter começado antes com e certeza. que agora você tá uhum. fazendo. Tô fazendo e tô bem mais tranquila quanto a isso agora, graças a Deus, né? Porque eu, na realidade foi a necessidade, né? Até teve uma participação tua lá que eu fiz na noite de queijos e vinhos é lá não. na com convidei algumas mulheres de Mafra. Nossa, isso saiu muito bem. E foi bem gostoso lá porque tinha várias pessoas, que eu conheço. Na realidade, de Mafra, a gente meio que se conhece com bastante gente, né? Uhum. Então, isso que é o bom, né? Porque as pessoas não vêem nada errado, mas a gente que vê, né? Uhum. Gente, em a gente mesmo. Então, assim, eu acabei quebrando isso, mas antes poderia ter feito, porque eu acho que isso movimenta bastante. As pessoas querem ver é, o dia a dia. E querem estar junto com o querem. proprietário da empresa, querem, querem conhecer Querem mais. conhecer, é. E, assim, aquela coisa muito padrão não, não funciona mais. Até porque nosso mundo hoje... É ligado à internet, é ligado a. né, Veja outros programas de TV que o pessoal gosta de, de ver, né? Então o pessoal às vezes, deixa de receber uma novela para ver um programa de pessoas, né? Então isso que é o legal: as pessoas querem ver pessoas. Querem né? ver pessoas. Uma das pessoas que começou assim no nosso município, o um empresário, comerciante aqui da nossa cidade, é, que me incentivou e que eu resolvi assim: uhum. não, tem que fazer isso. Eu tinha um amigo também, o um Chico, que trabalha em marketing, faz, pessoal, faz as propagandas para o da economia, uhum. foi a Maurírti. Hum. Que legal. Se que lembra? Lindo, que ele fazia as propagandas de um minuto na rádio, uhum. ele falando, ele divulgando. E hoje a gente tem exemplo de outros empresários, como o Luciano da, da Van, uhum. que é mais ele é o cara que uhum. faz o marketing da empresa. Isso. E eu acho que é isso aí. Isso esse é o caminho. Eu também acho que esse é o caminho. Então, é, até para os demais empresários, ou até no ramo imobiliário também, eu acho que a nossa cidade merece, né? Merece mudança, merece é, ser. E assim, eu acho que o empreendedor tem que, tem que inovar. Essa que, é, que, é, que, que é, é o segredo. Que é o segredo, é a inovação. Eu acho que sempre a inovação acaba atraindo as pessoas, né? A inovação é. Então a minha palavra final seria essa. Então... <risos> <risos> Mas, é. Então, Elaine, obrigada. Eu acho que as tuas dicas foram muito importantes para todos que estão assistindo. Sempre é bom a gente aprender mais, Sim. eu aprendo as pessoas que estão assistindo. Com certeza. E eu agradeço você ter aceito o convite. Ah, muito obrigada, eu que Até participando aqui do nosso sofazinho. Ah, não, muito <risos> bom. Sofazinho no Máfra Mix. Ah, muito legal. Muito obrigada. Obrigada também, Catarina. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, né? Até porque realmente a gente tem que ponderar as mulheres, né? Porque... As mulheres, tem boa parte de mulheres que são empresárias, né? Que, que antigamente não era dessa forma, hoje está é cada vez mais, né? As então... pessoas estão perdendo medo de investir, de trabalhar isso. e sustentar a família. Muitas isso. mulheres sustentando a família. Com certeza. Uhum. Muito obrigada a todos que assistiram. Até o próximo programa.